O Comitê multi de Colíder destinou mais de 20 mil reais para a compra de mobiliário e equipamentos que fazem parte do novo Laboratório de Ciências da Escola Estadual Professor Alzira Maria da Silva, onde 360 estudantes foram beneficiados. Os recursos são de processos na Justiça do Trabalho. O Tribunal Regional do Trabalho de Mato Grosso recebeu a visita de cerca de 50 estudantes do curso de Direito da UNIC de Rondonópolis. Os estudantes conheceram a estrutura e o funcionamento da Justiça do Trabalho. A reportagem especial O Sonho Brasileiro, que retrata as dificuldades dos haitianos e venezuelanos que vieram para Mato Grosso em busca de trabalho e melhores condições de vida, está entre as três finalistas do 17º Prêmio Nacional de Comunicação e Justiça. O resultado será divulgado em São Paulo, no dia 31 de maio. A reportagem foi feita pela comunicação do Tribunal Regional do Trabalho de Mato Grosso, e é uma das reportagens especiais do projeto Janela TRT.